Uma outra pergunta foi em relação a quando o paciente tem alguma algum problema, ele deve voltar no profissional ou ir ao ponto de socorro? Essa foi outra pergunta feita. Bem, em relação aos procedimentos estéticos minimamente invasivos, como preenchimentos de lábio, malar, suco, toxina botulínica, preenchimentos faciais minimamente invasivos, né, preenchimento de mãos, que são regiões pequenas e procedimentos com pequena quantidade de produto, eu sempre recomendo que o paciente volte ao profissional que fez o seu procedimento estético, ao sinal de alguma dor, vermelhidão, coceira, qualquer sinal diferente quando feito procedimentos estéticos nessas regiões, que o paciente procure o profissional que realizou certo Porque esse profissional ele vai saber tirar as dúvidas do paciente, é, orientar em relação aos primeiros socorros que devem ser realizados, feitos re, feito nesse paciente. Por exemplo, com muito ácido hialurônico. Então, o profissional ele pode colocar uma hialuronidase para dissolver esse ácido hialurônico e evitar qualquer maior complicação. E se ele não conseguir, ele pode encaminhar esse paciente para o serviço que for necessário.